E estamos evoluindo, evoluindo muito rapidamente, assim como os seres humanos evoluíram, os sistemas de energia estão evoluindo, permaneceram iguais por centenas de anos, mas desde a década de 90, estamos observando, observando um deslocamento de forma aceleradíssima, o que deve acontecer. Vamos depender nas redes, mas também em micro-redes, em um sistema descentralizado para garantir que conseguiremos acessar todos os recursos possíveis da forma mais eficiente possível E o que este slide o próximo demonstram é que a instalação de energia solar, 5 mil megawatts, compensaram a perda da energia hidrelétrica e da energia nuclear, as suas reservas. E vemos os apagões que teríamos tido sem essa energia solar, que foi a que salvou a nossa região. Através de um sistema centralizado com um mercado de desequilíbrio energético se aumenta a flexibilidade, diminui a necessidade de ter reservas e isso é importante porque é economicamente eficiente e diminui o custo da integração. Todo mundo se beneficia de trabalhar nesse mercado, é uma decisão de caráter econômico. Esse é o gráfico emblema da situação. Sempre vemos altas taxas de penetração de renováveis, mas é preciso ter esse gráfico em mente. Basicamente, vemos a entrada da energia solar, a supressão nos preços e no final, em última análise, vemos cerca de 10 mil megawatts, esperamos 13 mil até 2020. É possível ter energia renovável, mas para que seja eficiente é preciso lidar com esse gráfico. Eu gosto de mostrar esse slide porque para fornecer energia para o mundo todo com energia solar precisamos de apenas 0,07% da área, da superfície do mundo. Então, o importante é a transmissão, armazenamento, captação e fazer o sistema funcionar. E se conseguirmos captar dois minutos de radiação solar por dia, conseguimos fornecer energia para todo mundo.